Pessoal, através desse mês, nós estamos dando uma atenção especial às ações de saúde e segurança no trabalho. Na verdade, essas ações, essa atenção, digamos assim, ela já não é nova. Ela já remota de, das normas regulamentadoras lá de 1978, quando foram implementadas. Claro que de lá para cá, muita coisa mudou, muitos controles melhoraram. E isso é muito importante para que nós tenhamos uma qualidade de trabalho do nosso colaborador que está exposto aos agravos cada vez melhor. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em ambiente de ruído elevado deve ser monitorada através de audiometrias para que se saiba através dos anos de, de, dentro daquela empresa se ele está tendo uma perda auditiva ou se não, ou quais são as ações que a gente deve tomar para que é esse funcionário, esse colaborador seja protegido. E assim sucessivamente, quem trabalha com óleos, com graxas, tintas, vernizes, poeiras minerais, através das pneus que têm que ser monitoradas, e tudo isso é feito através de um programa, de um programa de controle médico, de saúde ocupacional, que é o famoso PCMSO, que as empresas têm por obrigação de ter em suas... Em suas plantas de trabalho. Esse programa de controle médico ele é, ele é baseado num PGR, um programa de gerenciamento de riscos, que é feito um levantamento em toda a planta da empresa para saber quais são os riscos que aquela empresa coloca os seus funcionários. Isso é através do um levantamento que os técnicos de segurança do trabalho fazem, o um engenheiro de segurança faz e juntamente com a área médica então, é a área de segurança juntamente com a área médica, que juntos eles conseguem implementar e tomar atitudes em defesa do, da saúde do colaborador.